Camada, é o seguinte, eu não ia fazer esse vídeo, tá é, mas pela minha revolta do que eu vi acontecer, é que eu resolvi vir fazer. Eu nunca expressei minha opinião política, porque isso gera maior dor de cabeça, maior problema, sabe? Eu não entendo qual que é a visão de democracia que as pessoas têm. Se eu falo em quem eu voto, a pessoa fica toda nervosa, vai contra mim, igual o que aconteceu lá no Facebook. Eu esperava passar todas essas eleições sem falar em que eu ia votar. Porque é direito, inclusive estabelecido na lei. voto é secreto. E outro motivo é que é igual no, eu vi no desenho Liga da Justiça, muitos anos atrás, que o Flash, né, assim, o Lex Luthor estava candidato na presidência, perguntaram ao Shazam, na verdade não o Flash, ao Shazam o que, que ele achava daquilo. No outro dia tinha notícia, o cara falou uma coisa... Replicaram um outra, totalmente diferente. A mídia, vocês são ótimos nisso, tá? E isso eu tenho que apoiar o que o Bolsonaro diz. Por culpa de vocês, hackers são chamados de criminosos hoje. Hackers nunca foram criminosos. Crackers são. Hackers são pessoas que corrigem problemas, solucionam problemas, compartilham conhecimento. São white hats. O que vocês chamam de hackers, na verdade, são crackers e são também chamados de black hats. Tá bom? Vocês já começam errado por aí. E por conta disso é que eu nunca quis falar. Porque assim, tá, por causa de um canal eu sou uma influência, então você pode influenciar as pessoas. Então eu preferi nunca falar. Só que eu acompanhei, galera, a, a, o debate dos, dos políticos aí, os candidatos à presidência, como o Geraldo Alckmin, acompanhei do Ciro Gomes, acompanhei do Jair Bolsonaro, e eu defendo aquele material lá que ele mostrou lá, falou, aquilo lá não deve para pra criança direito nenhum. E ele, como ele não pode mostrar no, no Jornal Nacional, então ele resolveu mostrar no Twitter dele. E eu repliquei, falei assim, pô, você não pode mostrar lá, então tá aqui, né? Aí já começou o problema. Aí um começou a fazer drama. Ai, se for verdade, eu espero de coração que você não esteja apoiando ele. Se tiver que apoiar, eu vou ter que deixar de seguir. Eu como professor não posso, autorar. meu Olha, eu vou ser bem franco, galera. Isso não me comove, não, tá? Ameaçar de deixar de me seguir não me comove. É importante pro meu canal? É, mas é importante para vocês também o que eu produzo, tá? Isso você tem que pôr na balança. Aprendi isso, inclusive, com o motorista de ônibus, que uma mulher foi xingar ele, né? Ela veio falar, é, eu tô pagando. Ele deu uma resposta pra ela, falou assim, você tá pagando porque você tá precisando. Então, assim, vamos ter um pouco mais de humildade nessas coisas, tá? Aí veio outro querendo me chamar no privado, me chamou de babaca. Aí lá no Instagram o outro falou, nossa, que decepção. Ué, peraí, se eu apoiar um candidato, eu decepciono um certo público. Se eu apoiar outro candidato, eu decepciono o outro. Gente, eu vou apoiar quem eu quero, é direito meu, estabelecido por lei. Quem eu vou votar é direito meu. Se você quiser votar, por exemplo, na Marina, eu não conheço ninguém que quer votar na Marina, né? Mas se você quiser votar na Marina, é direito seu, garantido por lei. Isso é democracia. Agora, quem eu escolho pra eu votar, tem que votar em quem a outra pessoa quiser, sabe? Porque senão decepciona a pessoa, gente, cadê a democracia nisso? Democracia é exatamente como você tem o direito de escolher o seu candidato, eu tenho o direito de escolher o meu. Garantindo por lei isso. Aí agora a gente vê isso acontecer. der uma facada no cara, né? duas na verdade. O cara passa por cirurgia, olha a democracia que é. Porque assim, tentaram de uma forma, o cara de todas as formas, né? Falaram que ele era racista, sendo que o cara é casado com uma filha de negra. Chamaram ele de homofóbico, só que esqueceram disso aqui, que ele falou, inclusive, do Clodovil. De música e seu ruído. Ao homem, amo, não amo pouco, porém, muito a natureza. Era isso o que eu tinha a dizer. Na verdade, o que eu tinha a ler. Deputado Clodovil, deputado Clodovil me permite uma oh, parte. Pois não de vez em quando é comum também nessa casa, quando o parlamentar vê ocupar alguém grande expediente, ele trazer um grupo de parlamentares para parteá-lo. Na maioria das vezes, carta marcada. Fica essa apenas discurso. Chegou aqui um, um grupo de, de jovens, talvez na faixa de, tarde de 10 anos, como tem um filho dessa idade. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Se o parlamento tivesse a pureza, dá uma que vossa excelência tem. Que confessa publicamente que não tem conhecimento o suficiente para debater aqui temas com quem muitas vezes não debate pensando no Brasil, mas pensando em causa própria, o Brasil estaria muito melhor. Aí começam a chamar o cara de ditador, de fascista, de todo tipo de coisa. Tentaram de todas as formas de formar o cara e impedir que ele conseguisse chegar onde ele chegou. Inclusive, o próprio Geraldo Alckmin fez já dois vídeos, né? Olha como ele trata a mulher, não é? Tá, isso aqui é o que tem uma resposta pro Geraldo Alckmin, tá? Eu não quero que minha filha seja tratada assim, ó. Esse processo que, ele, que o Bolsonaro tá tomando foi poder defender isso aqui, ó. Que o menor que estuprou essa moça aqui deveria ir pra cadeia. Eu não quero que minha filha... Eu não sou pai, mas eu não quero que minha filha seja tratada assim. Quando eu tiver filha, eu não quero que seja tratada dessa forma. Um descaso desse aqui. Eu não quero que meus filhos sejam tratados dessa forma aqui, ó. Sem merenda na escola. Tá? Já deixei bem claro que eu não escolhi o Geraldo Alckmin como presidente. Você não merece ser presidente, Geraldo Alckmin. Você não tem perfil pra isso. Então, eu só vi falar isso, gente, que assim, já que é pra poder irritar muita gente, vieram me chamar até de babaca, um monte de coisa, então tá bom. Então, eu vim fazer esse vídeo só pra falar isso. Eu não vim falar nada, mas depois de hoje, do que aconteceu, eu vim falar. Sim, eu apoio o Jair Bolsonaro. Se isso aqui é motivo pra você... É, deixar de me seguir, gente, me desculpa, mas isso é muita infantilidade. Deixar de seguir alguém só por causa do direito que ela tem de escolher o candidato que ela quer. Não, se você gosta de funk, tudo bem, você pode me deixar de me seguir mesmo, você vai fazer um favor. Mas em quem eu escolho como presidente é direito meu, isso é que é democracia. Põe isso em mente, isso é que é democracia. Você escolhe quem você quiser. Só que agora eu acho interessante, né, eu quero só lembrar umas coisas. Todo mundo fala ditadura. Tá? Eu quero terminar agora esse vídeo. O seguinte, vocês que ficam falando que o cara, é, quem segue o Bolsonaro é Bolsonaro, ou que aquele livro que o Bolsonaro mostrou é fake news, ou inclusive que ele vai ser ditador, vocês não passam de cínicos e hipócritas, tá bom? Se quem segue o Bolsonaro é Bolsonaro, e quem segue o Walkman, então é o quê? Walkmanion? Quem segue o Ciro? Cirminion? Não é? Isso serve pra vocês também. Agora falar que aqueles livros ali, aquele livro é Fake News, vocês são cínicos e hipócritas, tá? Porque eu me lembro em 2011 a luta que estava tendo para poder colocar aquilo dentro das escolas, tá? Eu estava numa sala de aula quando chegou aquela informação para mim. E por fim ditadura, gente. Eu desafio todo mundo agora uma coisa, A vocês estudarem o perfil de países que acontecem em ditadura e estudarem sobre as leis que nós tivemos aqui na nossa ditadura, o que nós chamamos de ditadura, porque na verdade não houve ditadura no nosso país, tá? Bem na verdade que não houve. Esse negócio que foram torturados e tal, tem uma frase que o Bolsonaro falou o é seguinte, pergunta os mais velhos aí se realmente foram torturados ou não, né? Porque ele fala, quem tá na cadeia fala que tá sendo agredido e tal, todos que falaram que foram torturados foram indenizados, Agora, você pode perguntar pra qualquer um senhor aí que tem uns 60 anos se foi realmente torturado. Eu conheço um que viveu na ditadura e foi preso na ditadura. E ele fala que isso não é verdade. Honestamente, foi meu pai. Meu pai foi preso na ditadura. Tá? O camburão todinho que ele tava, inclusive eram vários, nenhum deles sofreu tortura, tá, gente? Esse negócio aí de tortura, na verdade, foi perseguição exatamente para essa turma da Dilma. Que a Dilma, sim, ela era uma terrorista. Ela foi perseguida e caçada mesmo. O próprio ex-marido dela, gente, sequestrou um avião, tá? Não tem nenhum motivo para uma mulher daquela ali ter sido candidata à presidência. Aí depois que sobe na presidência, fica uma bobeira aí, né? De saudar mandioca, ou então de estocar vento. Então o desafio, verifiquem as leis que foram instituídas na ditadura. Como era a ditadura antes nas questão, na questão das leis, né? Do progresso do país, que inclusive eu vou deixar um vídeo aqui do Lula falando como foi a época da ditadura na questão de emprego, tá bom? De progresso. E como era antes da ditadura e depois da ditadura, tá bom? Que se hoje você, se você estiver assistindo esse vídeo, você é divorciada e seu filho recebe pensão, agradeça a ditadura. Que inclusive até essa lei foi instituída lá naquela época. Então eu quis fazer esse vídeo só para poder mostrar a minha indignação do que aconteceu, tá? Já aconteceu isso na segunda vez que o Lula candidatou à presidência... Que o prefeito de Santo André foi também morto, assim, de uma forma trágica. Na segunda vez que a Dilma candidatou, um candidato morreu de avião e agora tá acontecendo isso, né? Honestamente, gente, quem vai implantar a ditadura é exatamente essa turminha do PT, viu? Essa turminha que nem estudo tem você pode ver que a maioria é tudo terrorista, Tá? Então é isso, só quis fazer esse vídeo só pra poder falar isso mesmo, expus minha opinião, gente, quiser seguir a mim ou não por causa disso, gente, é direito de vocês, mano. Como é direito meu de mostrar a minha opinião por causa disso. Isso é um abraço, falou. É um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né, é que o Médici que foi... O presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge né, do milagre brasileiro. O presidente Mertz faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Focos procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. do meu mais estrelas. do meu país mais Eu penso que se houvesse uma eleição e o Metz fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Na década de 70, é engraçado porque é uma contradição. Foi na época de maior repressão, repressão ao movimento sindical, repressão aos partidos políticos, repressão a toda a esquerda, repressão aos estudantes, repressão aos intelectuais. Foi exatamente na época da maior repressão política que houve o maior crescimento econômico do Brasil. Parol, a maluqueragem é aqui no Parol, qual, qual, qual, qual foi o quê? Telefone é meu, tô filmando. Qual foi o quê? É, é, o telefone é meu, é meu. A maluqueira, a maluqueragem. É. Qual foi ele vem dizer? Qual foi? Qual foi ele vem dizer? Eu deixo meu carro aqui, fora de casa, um instantinho, com adesivo meu, de Bolsonaro. E olha aqui, que esses vagabundos fazem. Olha aí, Lula, picha Lula, quebraram o vidro, quebraram o vidro do carro, arrombaram, levaram o som, levaram o som, Aqui ó, a mesa, a mesa do som, levaram esses pilantras, esses vagabundos, e fica chamando a gente fascista. Aí eu te pergunto, quem é que é fascista nessa história? Quem é que é fascista? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a hora desses vagabundos, desses pilantras, vai chegar.